Uma outra maneira de fazer if com, com else e ao invés de aninhar em ifs, um dentro do outro, é a gente usar o comando else if. Okay? A vantagem do comando else if é que você não precisa fechar um, um else if com um endif Só precisa de um endif para fechar todos os, os else's aqui. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui meu programa, meu programa com if then else original que eu fiz na aula, na videoaula passada, correto? E, e aqui eu vou ter exatamente o mesmo o mesmo código reescrito com else if. Okay? Nota que agora, ao invés de aninhar ifs um dentro do outro e, e ter que fechar cada if com um endif, eu simplesmente coloco if if, o que vai ser executado, é else if, nova condição, vai ser executado e não preciso fechar os else ifs. Tá? O bloco fica mais legível, fica mais uh, conciso e o resultado é exatamente o mesmo. Por exemplo, digamos que aqui eu colocasse menos um. Então, os dois blocos, essa aqui é a, a saída do primeiro do primeiro bloco de ifs alinhados, né? e essa daqui é a saída do bloco de if, else if. Ok? Então, se eu pegar e rodar, vou até rodar com, com os três inputs, vou fazer igual a zero, ele vai dar igual a zero, e vamos fazer agora com um número positivo, sei lá, cinco. Ok? Então... Essa é uma outra maneira da gente fazer IFs, com ifs aninhados. Né? Ao invés de usar IFs aninhados, a gente usa uma estrutura que vai nos dar o mesmo resultado e que a gente só tem que fechar uma vez. Isso deixa o código mais conciso, mais legível e mais. Uh... Fica, bom, fica mais conciso e mais legível. Okay? Na, na próxima, na próxima uh, videoaula, a gente vai ver uma outra estrutura de controle. Tá? que não é exatamente igual a um IFDNELS, If, mas é para a gente selecionar várias possibilidades dentro de uma, uma gama de, de outras possibilidades. Okay? Então, a gente se vê na próxima videoaula.